Não sei cantar essa música até o final, mas. Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui fazer um assistindo. O vídeo chama Disney Song Trivia Você tem que adivinhar qual é essa música da Disney De qual desenho é E como eu já assisti vários filmes Filmes não, vários É, vários desenhos, filmes da Disney E eu gosto bastante da Disney bem legal Tudo, tudo Mas eu vou fazer esse vídeo aqui Porque eu quero ver se eu acerto todos os filmes da Disney Quer dizer, todas as músicas do filme da Disney Nem sei qual que tem aqui Eu vou ver agora Quero ver também se vocês vão conseguir Então acompanha comigo Depois comente aqui embaixo falando quantos você acertou. Tenho 15 segundos pra ver se eu acerto. Eu sei essa aí, ó. É Little Stitch. Little Stitch. Acertei. Tá fácil no começo. Não tem como errar essa música I know you I É A Bela Adormecida É Mérida? Peraí, essa aí pode difícil É Mérida Brave, né? Mas é Mérida Valente Peraí Peguei. Oh, Ai, eu dupei Mac. Peguei. Eu dupei é do meu jeito, né? Tá valendo O Ah, Jackie What you know? Cinderela. Caravanca de neve? Poxa. Aladim? Aladim. Peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu não sei Olá, eu não. Sei. não sei. Ah, é um Ah. Não vou nem falar que... <música> poderia Ai, meu Deus. Nossa, Cars Era essa música. Eu <risos> não sei. Ela <música> é Você... O tipo Juste... eu Não sei cantar em inglês Rapuzel Eu não sei falar em inglês, então vai tudo português mas que aqui é, falando não, não, não. Non, não. eu não sei o vídeo é, Monstro Esse A aí deve ser... O cão e o... é? a raposa? A raposa Não, é e o cão. Não! Ai, É Natal, É a Bela e é a Fela. A Bela e a Fela. O que é Porque? Pinocchio. Nossa, quase. <risos> Pinocchio. Pinocchio. Princesa Sapa. Mas eu. Ariel eu não sei não, peraí Ah, peraí Ratatou? Oh não, era o Up Ah Tem música melhores do Poe Eu achei que ia ser mais Francesa, mas tudo bem mas eu assisti a eles com cats É... aí é com a raposa, né? <risos> não era feito e foi nada a ver <risos> Eu já nem tô fazendo nada Eu já nem tô nada Acabou? Ah. Eu errei muito! Poxa! Aí tem mais ainda: tem um o 4, tem um o 5, tem um o 2, tem vários níveis. É verdade, eu não teve Rei Leão. Poxa, achei que ia acertar quase todas. No final, eu fiquei, tipo, bem desanimada. Então, gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Comente aqui embaixo: não esquece de comentar aqui embaixo quantas músicas você acertou. Se vocês querem mais esse tipo de vídeo assim. Acertando músicas ou outros tipos de vídeo, não sei <risos> Comente aqui embaixo que eu vou estar postando, vou estar fazendo, vou estar, né Então até o próximo vídeo, não esquece de dar o um like Se inscreve também no canal se você é novo aqui no canal Então até o próximo Tchau uh.